Tem saudáveis a cada sub. Obrigado, obrigado, chat. Vou dar um gole d'água a cada sub novo. Como sugestão do cara do, do chat pra me manter saudável. Eu dependo de você pra ficar saudável. Viu? Só, tipo, o Cauê me fez dar esse gole agora. É o Kirby Live Action! Esse é clássico. <risos> What the fuck? Mano, por um momento eu achei que ele tinha sido esmagado, sei lá. Ele tava. <risos> Caralho, o gostininzinho. Ele tava suave em casa. O cara foi arremessado pra fora. Despejado Nossa, o que isso vai explodir? Perigoso Hã?